Society, assim como a Paula nos vai adeleitar com 25, 30, eh, 30 minutos de apresentação. Adelante, por favor, graças. Olá a todos, é, minha apresentação está em inglês, mas eu vou falar em português. É muito prazer estar tá aqui, muito feliz de, de ter sido escolhido esse tema para a gente conversar hoje.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 A situação hoje da fragmentação envolve políticas e decisões que tornam a internet menos aberta e menos globalmente interoperável. São propostas que promovem padrões e protocolos divergentes dos atuais. Propostas também que têm implicações diretas para a internet global e para a arquitetura e compatibilidade de sistemas e redes.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 Então, é, a gente vê também esse impacto em milhões de usuários na América Latina e em outras regiões, é, e limitando especificamente o acesso a espe as aplicações específicas pela maior parte do, do mês. Então, essas pessoas têm o seu acesso restrito aí à internet aberta e globalmente conectada pela maior parte do mês. Então, é, e a gente vê a fragmentação da internet, esse cenário é, que coloca a internet como, não como uma rede global, mas como redes isoladas que vão ficar cada vez mais difíceis de serem inter, interconectadas e interoperadas. É, e que essas decisões políticas e corporativas na, no design da internet na, e nas suas nos seus pacotes de operativos, deixam um precedente muito perigoso e que muitas vezes pode ser inversível. Nesse sentido, eu estou aqui para apresentar esse caso e também para falar sobre como é possível se juntar à Internet Society e à nossa comunidade para justamente fortalecer esse advocacy contra esse tipo de decisões e de iniciativas. É, o primeiro passo ai, pronto. O primeiro passo é justamente trazer à tona esse, essas iniciativas e propostas para que a gente consiga colocar elas no nosso radar, entender como essas tendências têm atingido diferentes regiões em diferentes tipos e formatos de iniciativas e políticas.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 Gracias, Paula. Pero bueno, a ver, ¿tenemos alguna pregunta en el salón? Bueno, aplauso para Paula, entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, invitamos a pasar al segundo ponente, Pablo Ruiz Díaz. Pablo se encuentra en sala. Creo que no tenemos a Pablo en sala, ¿verdad? No. Entonces, si ¿sí podemos pasar con el, al siguiente ponente, entonces. Si ¿sí no, hacemos un cambio...